E aí clã aqui, hoje a gente está voltando com a Eterna Noctis A Troidvania é sensacional para PC em plataforma Mas acredito eu Hoje a gente está continuando nossa gameplay, vamos revisitar o cemitério Que tem um chefe lá para derrotar, vamos lá? Muito bem, no último vídeo a gente visitou, foi no Cristal de Energia Derrotamos o, o robôzinho lá e pegamos isso aqui, olha que maravilha Agora a vida ficou muito mais fácil você pode teletransportar e se movimentar muito melhor Então a ideia de hoje é revisitar o cemitério E enfrentar um chefe que está escondido Bom, aparentemente a gente já fez essa área A gente não está atrás de segredos ainda Tem muita coisa a ser explorada aí por pendente mas não é o momento. A gente vai fazer essa parte aqui, daqui. E vai, vai, vai, vai até... Até a outra ponta. Blá, blá, blá, blá. Vamos entrar aqui. Às vezes pra escapar de dano... Também, também acho que já resvitou essa parte aqui. Vou dar só uma olhadinha aqui porque é a última vez que a gente. Nossa. vez que a gente veio aqui, a gente não tinha nem sequer a flechinha amarela, então não dava nem para abrir portas. Ah, é isso mesmo. Agora com a flechinha amarela dá para acessar muito mais partes. Hum, nada demais, só pegamos uma partitura. Realmente não houve grandes ganhos né, nessa exploração. Vou dar uma olhada ali para cima então. Não é muito complicado, né? Ainda mais agora que a gente tá mais fortinho. Derrotar os inimigos não é grandes coisas. Vamos para a próxima parte. Esse baú aqui indica que a gente não explorou direito. <risos> Bonito, né? Bonito. Dá uma olhada aqui no mapa para onde que a gente foi. Não, a gente já tinha vindo aqui. esses magos, eles são pesadíssimos e aí finalmente a gente vai entrar numa parte que não foi explorada ainda tomando As guardinhas são bastante chatinhas Não posso abrir essa porta até encontrar a chave Onde pode estar? Vamos atrás desta chave Olha, agora Para vir por cima O menininho aqui não está tão forte assim, né. A gente ainda está tomando desacertos. Eu acho que é essa parte aqui onde a gente encontra a chave. Ó! Vamos dar uma olhada para ver se é isso aqui mesmo. A gente gosta de jogar spamando Ah, é só um fragmento De espelho De vitral né, não é bem... Fala que é um espelho, acho que ele fala que é um espelho mas é um vitral Oh. Tá, eu acho que é aqui, hein? Com certeza é esse pedaço aqui. Tem um cavaleiro aqui. Ha, ha, ha. <risos> Chega de conversa Ué. Não falarei com você até que lembro meu nome Eita Eu Fiquei triste, não lembro o nome do cara Só na vida real, não lembro o nome de ninguém Outro fragmento ali Vamos dar uma olhadinha Ia aparecer uma grande área a ser explorada. Que maravilha hein? usar o mapa pra tudo. Sempre carregando, não pode deixar de carregar, Vamos nos complicar. Fiz urgentemente fazer mais um ponto para aumentar os nossos. nosso dano. Ah, tudo isso aqui, um grande perda de tempo, a gente <risos> fez a volta. Olha essa abelhinha aqui que esse bicho cospe Era um dos inimigos que a gente precisava derrotar em volume Quem jogou aí o Hollow Knight tem tipo um diário do caçador E aí você tem que derrotar determinados inimigos algumas vezes Nossa, eu não tô acertando mesmo, hein O caminho hoje está Complicado isso, porque a gente ainda vai brigar com o chefe, né? Essa parte aqui vai judiar, hein? Olha o que achamos aqui. esse sanguinária. Uma das armas... Tem seis armas ele fecha, você tem que enfrentar os inimigos. Nada demais, não é mesmo? Absolutamente nada demais. Vou carregar tem que para baixo. Não só vamos. Acho que aqui já é a porta, né? Tudo aquilo lá para baixo era só pegar a esse sanguinária, não. não, não, não, não, ainda tem mais coisa Outro lado. Outro lado Eu acho que a gente encontra nessa parte um papel Onde tem o nome daquele carinha lá oh, Que sacanagem Ah tá, aqui não tem como ir agora, tem um. Essa sombra ela vai ser encontrada algumas vezes durante o jogo. Essa é bem late game, bem late game. Sempre que encontrar um negócio desse, nem tenta. Nem tenta porque é perda de tempo. Ó Um teleporte pro duplo no dá pra pular tudo. Vamos não me engano aqui para cima, também o mesmo esquema Tá vendo? Ali também tem aquela sombra É só mais para frente Mas aqui já não é o caso né só que maravilha Como é uma É um recurso Já valeu, só de encostar Se fosse um espelho, teria que fazer o caminho reverso Ué Da hora, hein Ah, não, velho. Não tem nada de útil nessa parte. Basicamente, essa área inteira é um grande extra. Pegando com. Pegando com o teleporte fica fácil. Vamos checar o mapa. Hum. Aquela, Aquela. Essas partes. As partes com. Aquela sombra, né? Eu acho que tem mais uma... Não é de tudo perdida a nossa viagem Ou vídeo fazer um negócio. Vamos ver se vai dar certo. Deu. Não, não deu, não deu 100% certo, não. Vamos ver onde a gente está. Ainda Falta um pouquinho. Quem sabe aqui. O que é isso aqui? Ah, eu acho que é aqui mesmo, a cripta amaldiçoada Ué, tomei uma flechada Eu acho que é aqui que a gente encontra o papel, que tem o nome do cara Sério tá. percorreu o caminho todo, né? A gente simplesmente pode pular tudo. Não é mesmo, Olha lá? Que molezinho. Fazendo caminho contrário. Putz, eu fui de mergulhei no cara em vez de. uma aranha muito triste. A gente está mais ou menos nada bom. Aqui tem um checkpoint, como a gente faz para carregar vida, se jogando Bom, que a gente já foi Né, fazendo uma segunda vez na mesma hora, no mesmo dia Salvou e desceu Acho que a gente teve as mães de fazer o negócio tudo, tudo errado Olha, ah, uma parede que antes era inacessível Que bobagem que a gente fez. Tem que esperar um pouquinho mais. Ali tem um papelzinho Mestre do cemitério Garibaldi. Encontramos o nome dele. Nossa, que fina. Agora a gente pode vir pra cá Poção de saúde Finalmente encontramos a primeira joia púrpura Com ela a gente consegue... A gente vai lá no ferreiro, lá no... Na forja e usando aquele item. Um sombrio um negócio assim. A gente consegue restaurar o poder dela e usar. A gente tá sem slot, né? Como a gente não explorou muito. Como a gente não explorou muito.. Tá faltando muita coisa no nosso personagem. Tem uma parte pra cá, hein? Vamos! O que vocês acham? Ó! Oh! <risos> que fina! Isso aqui tá parecendo uma área com inimigos. Não está, não? Vamos lá, fazer o quê? Fazer com alguma paciência Ponto de habilidade obtido Perfeito, era o que a gente precisava coisa que pode ser feita nessas áreas de inimigo para carregar rápido você vai mais ou menos até o final dela, a segunda wave, e aí depois você você propositalmente é derrotado e assim você consegue ir farmando farmando nível Ó, terceiro ponto de habilidade obtido Valeu a pena, né? Oh. Tudo bem. Mais uma joia. Oh, esse arqueiro está esperto, hein? <risos> Pode ir lá no menininho. Tem um baú aqui em cima, baús nunca são demais. tá quase quase terminando de explorar a área que a gente se propôs a explorar ali já tem um troninho que a gente vai encontrar esse menininho É o colecionador. Vai passar para a gente. Acho que uma missão. Antes da gente, ele dá para gente o, o livrinho. Ele dá uma missão. Traga Crisálido do verme Vernoso. Ó, coisa fácil aqui. Bom, vamos explorar aqui rapidinho esta área. Não é muito grande. Oi, que maravilha, hein? Poção do Rei Goblin. Acho que é inferno de morceguinho. O tempo passa e o morceguinho continua sendo um, um obstáculo inconveniente. Não sei qual é que é disso aqui. Tá bom, não tá? um fragmento obtido e a poção do Rei Goblin fica aqui é uma das coisas que o Rei Goblin pede essa poção De aqui para cima não tem nada a gente já tem aqui uma cadeira onde a gente vai investir tudo na os três pontos que a gente tem a gente vai investir na parte direita da árvore Vai ser esse aqui. A gente já já tinha comprado? <risos> dano crítico? Dano corpo a corpo. Aumenta o dano das armas em 10%. Eu achei que a gente não tinha comprado ainda aquele lá. Dá mais dano, mais dano. Poção de saúde. Aqui é o piano, eu acho. Com certeza. É o piano. Esse piano aqui, você... Vem com as partituras que você encontra. Você encontra as partituras, aí você faz ela. Ele toca uma música e normalmente você ganha alguma coisinha. Tem missões que são... esse piano é essencial, tem umas missões late game que é essencial. E tem Ultra torre. Muita coisa, muita coisa para ser explorada. O oh. que a gente já tinha explorado aqui, né? Não tinha toda essa mobilidade. Derrotando os inimigos Puxa. Conta mais um pouquinho Da cripta Tá é bem que esses inimigos Só tem tamanho né? A gente não toma dano duplo ainda Tá bem só tem tamanho Essa parte aqui Outra área de inimigos Meu Deus do céu Tem muitas áreas de inimigos Só que aqui eu acho que os inimigos são mais pesados Usar poção, usar outro negócio. Normalmente são três waves de inimigos. Vem para cá. Nada, mais coisa, mais coisa para andar. Bom. Mas a atualização da cripta é o cara que tava deixando as notas. explorar um pouquinho mais rápido nosso tempo de gravação se esgotou a gente nem sequer fez o chefe ainda que maravilha lado que não deveria ir, certeza absoluta. Ah é, lá pro meio do mapa. A porta é ali, a gente vai ter que voltar por aqui depois. Maravilha, hein? Será que podia vir por aqui? <risos> Olha o que temos aqui, mina abandonada. Tá. Encontramos um, uma entrada para mina. saúde obtida, ainda bem. Ó, outra joia. Bom, mas o principal que era andar essa área toda já foi feito. A gente explorou bem. E agora vamos lá enfrentar o chefe, já que a gente descobriu o nome dele. Nossa, que erro hum, Quando acontece isso De ficar com uma vida só E parece complicado O que, que faz? Salva E se joga no espeto É uma maneira aí de resolver o problema Não vou dar muita atenção para esse cara não O que a gente tinha que fazer já foi feito E aqui a gente conclui o cemitério né? Indo ali pela direita A gente volta A gente volta lá no começo do... Torre de, de luz. Aí tem mais um negócio aqui que a gente nem viu. Aqui tá o troninho. Puxa, chefe, fica aqui. Acho que vale a pena ir reto, não precisa usar o trono. tentar evitar conflito mais rápido possível chegar lá oh. às vezes acontece essas aqui? É aqui Bem do lado da... Dos, das partes pegando fogo, bem no meio Não! Já descobri seu nome, Garibaldi Tomou um dos espetos Tomamos da espadada. É, não tá uma boa run. Beleza, a gente vai enfrentar o Garibaldi agora. Ele é meio complicadinho, vamos dizer assim. Igual a todos, né? Todos os chefes o melhor momento é quando ele dá esse dive aí maluco ele tem essa sequência aí de espadadas sequência de espinhos mas ainda assim o melhor momento de acertar ele é quando ele dá o dive ou usar o escudo para se proteger aí de um Nossa, o escudo ainda não tinha carregado E essa é só a primeira fase dele Concentrado, ele está atacando menos, deve estar tá... Tá, tá no bico do urubu. Aí ó. é o bastante, Garibaldi. Olha o mouse aqui no meio, que legal! Isso são concluída. Deixa eu ver se eu consigo tirar o mouse. Pronto. Chave da igreja obtido. Legal, né? E onde que é a igreja? Pessoal, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Se estendeu demais. A gente fez muita coisa que não precisava ser feita. E... Eu vou retornar. Um assento usando o poderzinho que fica do lado do escudo. Não sei como é que fica no controle, mas tá, vamos voltar. Gostou da nossa gameplay? Deixa o like, se inscreva no canal. nossos vídeos? A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Esse é um 3 um, em 1 um, uma recomendação. Muito obrigado a todos que estão assistindo até agora. É... Deixa o um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!